Oração de Força e Poder. Neste vídeo, nós rezaremos juntos, esta poderosa oração, pedindo força e proteção a Deus. Meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal Momento de Oração e Fé. Se esta é a sua primeira vez por aqui, nos ajude no crescimento do nosso canal. Você pode fazer isso, tornando-se um novo inscrito. Basta clicar no botão inscrever-se, em seguida, ative o sininho das notificações, para ser informado sempre que um novo vídeo for postado. Não esqueça de compartilhar nossos conteúdos com sua família e amigos, e faça o dia deles mais feliz. E para você que crer no poder da oração, lhe convidamos a conhecer um testemunho de vida renovada, e como você também pode transformar a sua vida, através do poder da oração diária. Clique no link que está abaixo deste vídeo e confira. Deus, Senhor de toda a força e poder, dá-me hoje a segurança do Teu amor e a certeza de que estás sempre comigo. Peço ajuda e proteção, nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de Tua assistência, do Teu amor e de Tua misericórdia. Tira de mim o medo. Tira de mim esta dúvida, esclarecendo meu espírito abatido, com a luz que iluminou teu divino Filho Jesus Cristo, aqui na Terra. Que eu possa perceber toda a grandeza e tua presença em mim, soprando teu espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecida com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinto teu espírito e tua voz dentro de mim, e ao meu redor, em minhas decisões, e no decorrer deste dia. Que eu sinto teu maravilhoso poder pela oração, e com este poder, espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixe cair, levanta meu espírito, quando me encontrar abatida, Pai. Entrego-te neste dia a minha vida, e a vida de minha família, e livra-me de minhas angústias, ainda que seja por um milagre. Obrigada meu mestre, meu senhor, meu irmão e meu amigo, sei que vais dar a solução de que tanto preciso e desejo, agora e sempre, amém. Você crer na força da oração... Te convidamos a conhecer um testemunho de vida renovada, e um exemplo de como você também pode transformar a sua vida, através do poder da oração. Clique no link que está abaixo deste vídeo e confira.